Oi pessoal, tudo bem? Como você lida com as coisas? E quando você fica puto, hã? Hoje eu pensei em trazer um assunto um pouco diferente. Como vocês sabem, eu ando caminhando aí pela estrada reluzente do autoconhecimento. E tenho conseguido identificar diversas coisas que têm me feito parar um mundo inteiro para pensar, viu? E eu não posso deixar de compartilhar com vocês as minhas descobertas. Afinal, que graça teria a vida, o conhecimento, a autoajuda, se não for para expandir, né? Para dividir, para compartilhar.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 volte meia eu coloco alguns Stories né e vídeos curtos bem interessantes falando ou sobre negócios ou sobre a gente né enquanto pessoa e o que podemos fazer para nos ajudar no final do vídeo eu vou deixar os meus recadinhos tá mas assista até o final porque vale a pena eu vou falar sobre os parceiros do clube promoções e descontos para vocês então gente eu tenho visto coisas na internet formas de como as pessoas têm se relacionado profissionalmente que tem me deixado bastante preocupada eu chego a me perguntar o que será que está acontecendo com a população as pessoas elas não leem as coisas têm preguiça de obter informações de qualquer coisa quando precisa ler o anúncio é mais fácil ficar enchendo o saco do anunciante né fazendo milhões de perguntas e pasmem elas perguntam coisas que já estão escritas no anúncio ou seja preguiça de novo onde elas querem chegar assim como elas acham que será a vida delas daqui dois anos, cinco anos, dez anos, hein? O mundo, gente, não comporta mais pessoas preguiçosas ou que não querem nada com nada, porque existe uma infinidade de formas de você melhorar, tanto profissional quanto pessoal, desde gratuitamente até pagando altos valores, mas o que o universo não aceita mais é você não ter nem a vontade de ler com atenção as coisas, de querer entender, né? Lembra aquele velho ditado, quem procura acha? É exatamente isso. Raramente você vai olhar um anúncio na internet faltando informações. Leia com atenção que com certeza você vai encontrar a data, a hora, o local e o valor escrito em algum lugar. Eu tenho certeza. Olha, eu sei que muita gente vai se sentir desconfortável com esse vídeo. Não vista ele se não serve para você. Agora, se te serve, vista sim, viu? Analise o que você tem feito da sua vida. Se você age assim, ou não, se coloque no lugar da outra pessoa, veja quanto tempo ela perde respondendo você somente porque você não se deu ao trabalho de ler com atenção olha gente, isso é preocupante viu, porque eu tenho certeza de que ainda vai ter gente falando ué Josi, mas se eu sou cliente a pessoa que se vire para me responder eu não tenho tempo de ficar lendo coisa nenhuma na internet, amigo se você pensa assim, eu sinto muito mas você não vai passar da esquina na sua carreira profissional. E isso serve para você também, viu amiga? Não é só pros meninos não, é para as meninas também. Muitas vezes, quando você busca algum tipo de serviço ou alguém oferece, pense comigo, se é você que tá interessado, é você que precisa do fulano, certo? Então, você não é a cereja desse bolo, minha amiga, meu amigo. <risos> o anunciante é que é. Quem decide perder tempo ou não respondendo às suas perguntas, que já estão respondidas no anúncio é ele e não você. Consequentemente, se aquele de tocujo do anúncio tiver prazo ou limite de participantes, quem se ferrou em não perder tempo lendo? Quem é que foi? Foi você, né? <risos> Muita gente age assim. Talvez é, não sair do lugar exista algumas explicações, né? E essa pode ser uma delas. Difícil conquistar coisas e sair do lugar se não tem proatividade, né? Se não pesquisa, se não estuda, se não se capacita <risos> olha, eu vejo muita gente criticando, explodindo em ódio na internet, xingando metendo o pau na opinião alheia não se respeita mais nada não se respeita mulher grávida criança, idoso não se respeita nada, o que, que é isso gente, o que está que acontecendo? Hã? quem aí se identifica? faz sentido para você isso que eu acabei de falar? canalizar essa energia e direcionar para algo produtivo as pessoas não querem né e isso é muito preocupante bom enquanto você se sente o dono da situação perguntando sobre algo que já tá aí e você não leu por preguiça o outro ou os outros que já leram estão ó anos luz à sua frente e se aquilo ali tiver tempo determinado ou poucas vagas ou prazo você já se ferrou <risos> já perdeu é isso que você precisa começar a prestar atenção antes de lê mal e porcamente um anúncio. Olha, não se irrite comigo, tá? Eu tô tentando ajudar. Ou se você não quer ser ajudado, tudo bem, pode se irritar e continue vivendo assim. Se você gosta e te faz feliz, quem sou eu, né, pra discordar? São pontos de vista. Esse é o meu ponto de vista, né, baseado em experiência de coisas que eu vejo diariamente no meu trabalho. E olha, gente, experiência vale como comprovação de dados, viu? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que te ajude Ajude de alguma forma, não esqueça que estamos todos no mesmo barco, né? Em busca de evolução, tanto profissional quanto pessoalmente. E o que eu puder fazer para contribuir nessa sua caminhada, tamo junto. Tá, eu sei que vai ter algumas pessoas que vão vir aqui deixar a raiva extravasar, não só a raiva, mas o linguajar, escrito bem feio, né? E não tem problema, só lembre-se que debater é uma coisa e discurso de ódio é outra, bem diferente. O ódio ele é excluído e debate é conversado, tá bom? Gente do céu, quase que eu esqueço dos meus recadinhos. Fica aí, viu? É bem importante. Vocês viram o vídeo da ECS English Communication School? Gente, é uma escola de inglês diferente. Eu fui pessoalmente me encontrar com os idealizadores e eu confesso que fiquei muito encantada com eles. Entra lá no site com o código que eu vou te passar porque tem descontinho para vocês, tá? aprenda a falar inglês de uma vez por todas e nunca mais perca nenhuma oportunidade de trabalho porque você não não domina o idioma eu vou deixar o site aqui no box de informações o outro parceiro do clube é a plipag uma empresa de gerenciamento de mensalidades gente é sensacional, a plataforma ela é maravilhosa, bem intuitiva, descomplicada, eles têm uma taxa bem bacana para emissão de boletos. Você cadastra os seus clientes, dá o comando na plataforma e ela faz tudo. Agenda pagamentos, envia mensagem para o cliente sobre a cobrança, é tudo automático, bom né? Então entra em contato lá e para você que é influencer né, ou usa demais a sua rede para negócios eu indico a ETOS. Eles são uma plataforma de agendamento de postagens bem maravilhosa. Eu uso, viu, gente? Eu agendo as postagens do mês inteiro. É claro que eu acabo postando momentos fora do cronograma, né? de coisas que vão acontecendo. Mas me facilita uma vida inteira ter né, essas postagens agendadas. E eu não posso deixar de falar da Growflow, uma empresa direcionada ao seu Instagram onde a ferramenta ela te ajuda a crescer na rede com pessoas de verdade. Olha só que legal! Te trazendo não somente seguidores, mas possíveis clientes baseados no seu nicho. Vale a pena conhecer, viu? E não se preocupe porque eu vou deixar o link de todos esses parceiros aqui embaixo no box de informações, tá? Como eu sempre falo, tudo que é bom eu compartilho. Fique de olho no meu Instagram, tá? Logo eu vou lançar um concurso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 ou organizar ela no papel. Vai ser uma baita ajuda, tá? Mas nós vamos escolher as melhores histórias através do Instagram. Então, segue lá, arroba Josiane Amorim Oficial. E se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entre em contato com a gente. Nós podemos te auxiliar, viu? O site do clube é www.clubedoseempreendedores.com Lá você encontra bastante coisa interessante, principalmente na guia pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!